A corrida me ensinou que a vida e a corrida são feitas de 100, 100 metros, né? E a gente vai se preparando sempre para a próxima maratona. Então, eu acho que é, é, de pouquinho em pouquinho a gente vai entendendo qual é o teu limite. Olá, tudo bem? Aqui é Thiago Souza, do Corrida Perfeita, em mais um episódio do nosso podcast. É, você geralmente está acostumado a ouvir aqui no nosso podcast o Andrei junto comigo, ou o Andrei como convidado, só que hoje nós estamos iniciando uma nova iniciativa aqui né, no, no nosso podcast, com um aspecto mais motivacional, trazendo histórias que possam inspirar você aí que está precisando de motivação e disciplina para os treinos, para atividade física de uma forma geral, ou até para a própria vida, né como a gente fala no nosso podcast aqui, muito mais do que lições para a corrida, a gente busca trazer lições para a vida. E quando eu estava alinhando esse novo tema, né, essa nova vertente junto com meu sócio, Andrei, é, exatamente na mesma semana, Bruno Pinheiro, que é o convidado de hoje, foi uma pessoa que apareceu no meu feed no Instagram com uma baita história, dizendo que a corrida tinha salvo a vida dele nesse momento, principalmente de pandemia que nós vivemos aqui em 2020, se você está ouvindo em outro período, né? e isso me chamou muita atenção, falei, o Bruno Pinheiro vai ser o primeiro convidado que eu vou ter para esses novos episódios né, de podcast, e aqui está o Bruno, Brunão, conheci ele tem mais ou menos um ano e meio, por meio de uma associação na qual o Corrida Perfeita faz parte, uma associação empresarial, e e admiro muito o trabalho dele, o trabalho que ele vem construindo, as postagens que ele faz do assunto que é de nosso interesse. E eu falei, cara, quando eu vi o Bruno correndo, falando de corrida, falando que a corrida salvou a vida dele, a gente precisa ter essa história compartilhada, claro, se ele aceitasse o convite. E ainda bem que ele aceitou de prima e está aqui com a gente. Então se apresenta aí, Brunão. E muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Fala, pessoal. Fala, Tiago. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É, eu, eu confesso que eu nunca imaginei que eu fosse um dia ser entrevistado num podcast ou bater papo sobre corrida. É, <risos> se vocês me perguntassem isso há um ano, ou um ano e meio, ou dois anos, eu diria que é, era, a possibilidade era mínima, ínfima. Mas hoje eu tenho um puta prazer de falar, ah, desculpa se eu falo palavrão, mas você que está aí ouvindo, correndo, ou andando, ou fazendo exercício, vai se acostumando, esse é o meu jeito, eu sou muito natural, sou muito transparente, eu não tenho personagem. É, mas é um, é um puta prazer falar sobre isso, e especialmente depois do que você citou, Tiagão de é, realmente a corrida mudou a minha vida. É, e não faz muito tempo. Então, é, não espere também que esse papo vai ser um papo técnico, um papo sobre é, é, benefícios químicos, físicos. Eu vou falar sobre a minha experiência, porque é, é, mas também tem aquela regra, né Tiagão o que, que serve pra mim não serve pra você mas talvez possa te ajudar Sim. de alguma maneira então vamos que vamos, o que você quiser saber pode mandar bala, pode perguntar tô aqui pra te, pra te responder então o objetivo é esse mesmo, Bruno, como você falou agora há pouco, a ideia aqui é compartilhar histórias e que essas histórias possam servir de inspiração para quem realmente esteja precisando daquele gás a mais aí para manter a consistência nos treinos, né? Mas começa já contando que história é essa, por que, que a corrida salvou sua vida aí durante a quarentena principalmente, né? Você começou durante a quarentena, a corrida foi isso, né? Foi exatamente isso. Eu comecei durante a quarentena. Mas eu tenho que dar um, um passo para trás e contar um pouco da minha vida, né? a minha relação com o esporte durante a vida. Perfeito. É, eu pratiquei esportes, como enfim, acho que praticamente todo mundo da minha geração, pratiquei esporte sério mesmo, joguei futebol dos 5 até os 18 anos num, num clube, então era regrado para caramba, treinava é, três vezes por semana, jogava duas vezes por semana. Eu estava praticamente sete dias por semana no clube, apesar de ser distante em São Paulo, mas cruzava a cidade para estar todos os dias lá, isso dos 5 aos 18. É, aos 18, obviamente, eu decidi que eu não queria ter uma, uma carreira como atleta profissional e fui fazer jornalismo, né? e é onde a minha profissão me levou. Hoje eu sou é, eu trabalho, tenho uma agência de comunicação, trabalho com comunicação corporativa, com assessoria de imprensa mas desde os 18 até os 38, que é a minha idade atual, eu não sei porquê, mas eu talvez tenha colocado na cabeça que eu não queria mais fazer esporte, porque eu já tinha tido uma experiência de 12 anos regrado, e eu falei, cara, eu não quero mais regras, não quero mais nada, e virei aquele atleta de final de semana, tipo jogando uma bola de final de semana com os amigos e só, e parou por aí. É, e, Enfim, estudando, trabalhando... Uh, dedicada à carreira e atleta de final de semana. Esse processo de quase 20 anos, obviamente eu tive uma perda significativa de qualidade de vida, né? ganhei muitos quilos, uh, é, não tinha regularidade, isso teve impacto na minha saúde, obviamente. Eu vivia doente, né? então tinha amidalite crônica, tinha rinite alérgica, tinha duas, três gripes por ano. E, e aí veio 2020, né? com, com todo o impacto que 2020 causou na vida de muita gente, claro que a gente tem que lamentar aqueles que tiveram um, uma, um impacto significativo, que é a perda de vida, né? E aí não tem como comparar. Mas também eu tive, eu do meu lado, particularmente, eu tive um impacto muito grande, né? Um processo meio traumático. É, e aí o confinamento, né? O confinamento dentro de casa, é, com pressão do trabalho, com todo mundo ali, é, março, abril, tentando entender o que, que ia acontecer e aí eu comecei a dar e eu não sou um cara que gosta de trabalhar home office eu confesso aqui todo mundo foi para home office eu nunca gostei não gosto e não vou me adaptar eu gosto de ter minha rotina de ir para o escritório de, de falar com as pessoas tal e aí eu cara meio que é, é, eu comecei a dar a cabeçada na parede né você fica louco dentro <risos> de casa eu falei eu ia do quarto para sala da sala para o quarto da para sacada depois para o quarto do do filho aí depois ia fazer faxina Começava a inventar coisas e, e eu percebi que eu estava realmente perto de um problema é, psiquiátrico grave, assim, sabe? Eu falei, pô, vou ter um, um ataque de pânico, vou ter uma crise de ansiedade, né? Aí, desculpa, gente, eu até liguei para o meu psiquiatra, voltei, faço acompanhamento psiquiátrico, né? Eu, obviamente por causa da ansiedade, sempre foi uma coisa é, que eu tive desde adolescente. E ele falou, me acalmou, falou, calma, tá todo mundo assim, né? Não é bem assim e tal. Ele, e aí... No meio desse processo ele falou: Pô, tenta fazer um exercício, né? E aí veio todo aquele gatilho. Ele falou: Não, eu sou sedentário convicto. Eu fazia piada com isso. falou assim: Graças a Deus, faz exercício, faz mal para a saúde. Aquela é a mentalidade convicto. estalada já, né? Exato. Eu falava assim: Cara, não, para que eu vou fazer exercício? Se eu estou bem até hoje. Não, eu estou com 38 anos, já fiz todo o exercício que eu tinha que fazer, dos do 6 aos 18. Agora eu vou curtir a vida. Só um adendo aqui rapidão, Bruno, é, essa época então, que você fez o esporte, é, na adolescência, infância e adolescência, né? Isso. É, provavelmente esse aspecto de você de repente ter um, um viés para um caminho profissional muito regrado te saturou, né? Exatamente, exatamente. cara. Eu sinto que, é, é, eu, como eu tinha muito a questão de horários, de regras, etc, etc, isso eu trouxe para o campo profissional. Isso, inclusive, me gerou um, um grau de ansiedade de rotina, de disciplina, de, de, de ser metódico, porque né, eu sou muito disciplinado com horários, etc., etc. É, e isso eu trouxe, obviamente, para a vida, né? E, uhum. e, e a, a disciplina que o esporte te dá, né, na, principalmente nessa fase de infância, pré-adolescência, adolescência, você acaba carregando para a vida porque é compromisso, né? Uma das coisas que, inclusive, meus pais sempre disseram: se assumir um compromisso, você vai até o final. Não adianta falar, vou jogar bola num clube e você não ir treinar ou não tentar é, acompanhar o ritmo. Você tem que ter disciplina, você tem horário de treino, você tem horário de jogo, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. É, e quer fazer as duas coisas, tem que estudar bem, tem que jogar bem. Então, isso você acaba transportando. O esporte, inegavelmente, ele é uma ferramenta indispensável para crescimento e aprimoramento é, pessoal e profissional. É, mas aí, quando veio o, o confinamento, né, eu falei, cara, eu não vou fazer esporte, não aguento mais, eu preciso, sei lá... Né, fazer, preciso trabalhar, preciso ir para o escritório e aí um dia eu falei assim é, eu, ah, aí eu vou também voltar um pouco nesses 20 anos eu tentei fazer de tudo que você possa imaginar eu tentei fazer academia, então eu sou do grupo daqueles que pagava seis meses e ia duas vezes por ano e, e, e dava, eu dava lucro para academia, porque eu chegava lá os caras davam risada, falava ah, graças a Deus ele voltou porque pô, pagava seis meses e ia um mês e eu ia, lá é, é, tentei fazer é, natação, não consegui. Tentei é, fazer na academia do prédio, sozinho, por conta, alguns exercícios e nadar na piscina do prédio. Demorou três Rolou. dias de desistir. Tentei fazer crossfit. Eu falei, eu falei pô, vou experimentar o crossfit. É, fiz três aulas é, experimentais. Na primeira aula, para valer, eu falei, não quero isso para mim, isso não funciona, não quero, não dá. Então, foi sempre uma, uma, uma, um processo meio traumático para mim, né? Tipo, pô, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu não tenho resistência, perdi toda a resistência que eu tinha, tava muito acima do peso, tava tipo 15, 20 quilos acima do peso, não, não vou conseguir, prefiro seguir, tocar minha vida aqui e ter minha válvula de escape em outras coisas. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Academia fechada, clube fechado, futebol com os amigos não tem,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 Dia da infância para adolescência e adolescência, eu jogava no gol, eu era goleiro, eu não fazia preparação física. Nem ia, é, ia para ataque correr, né? <risos> não, eu não ia fazer preparação física longa, eu fazia preparação de goleiro. Então, tipo, não tinha treino aeróbio Eu falei, cara, 38 anos, você está correndo, você correu um quilômetro. Falei assim, aí eu comecei, eu pus na minha cabeça, né, eu falei assim, bom, eu vou aumentando 100 metros por cada vez. E assim foi, até que eu, uma vez, o primeiro dia que eu consegui correr. Quatro quilômetros, que era toda a extensão da avenida. Eu falei, agora, meu, você não tem desculpa para nada. Isso foi lá pro, sei lá, eu já tava no vigésimo dia, mais ou menos, de, de fazer todo dia. E aí eu entrei na, na minha cabeça, coloquei na minha cabeça, que depois dos quatro quilômetros, meu próximo objetivo era melhorar o meu tempo. Porque eu tava num, num pace, né, que muita gente ama, eu comecei a pegar os termos agora, né? <risos> Como eu falo, eu falo, eu sou amador, eu sou caseiro, eu não tenho... Nada, não procurei, todos. Procurei, não procurei coach, não procurei treinador, não procurei nada, eu tô sozinho, né? Mas eu coloquei, eu falei, cara, eu preciso melhorar esse pace, preciso baixar esse pace. Na época, meu pace, acho que eu fiz 4km, é, o meu pace era 11. Falei, cara, isso é muito ruim, mas tipo, trotando, né? Trotando, me forçando a trotar, mas trotando devagar. E de lá pra cá, Tiagão, já se passaram 7 meses, que eu nunca mais parei de correr. É, todos os dias, tendo sempre um próximo objetivo. Eu já consegui correr 5km, e aí eu também me programei para treinos de segunda a sexta, sendo o ritmo que eu consegui. Uhum. É, eu estiver disposto no dia, porque eu posso estar com dor de cabeça, com dor nas pernas, eu posso ter dormido mal, eu posso ter uh, uma série de estresse. Então, perfeito. Não dá para eu exigir que o meu desempenho seja ou linear ou progressivo. Ele, eu tenho que aceitar o meu ritmo. Então, de segunda a sexta, eu faço o ritmo que eu no dia estou disposto. Mas eu tenho um compromisso de sábado fazer um pace rápido e domingo fazer um treino longo. Então, todo sábado eu tento correr o mais rápido que eu consigo. E todo domingo, eu ou faço 7, ou faço 5, ou faço 7, ou faço 10 km. Eu já cheguei a fazer 10 km correndo. Pra quem Legal. nunca tinha corrido um quilômetro, correr 10, o dia que eu fiz 10, é, as pernas tremiam, sabe? Quando dá fraqueza <risos> nos músculos, assim, eu fiquei como é. a perna o dia inteiro. É, mas, cara, eu cheguei em casa, foi uma realização pessoal. É, é fantástico, né? Eu falei, cara, não tem, não tem explicação pra esse tipo de coisa, sabe? De, de tipo. E, e, e, e a verdade é, eu nunca tive motivação pra correr. E continua, às vezes, na maioria dos dias, eu não tenho motivação pra correr. Uhum. Mas eu consegui me disciplinar para isso. Eu coloquei a corrida na minha rotina, porque eu, eu funciono por, por, por método. Eu tenho, eu sou metódico. Eu uhum. faço todo dia praticamente a mesma coisa. Acordo, tomo café, vou trabalhar. Eu inseri a minha corrida depois de tomar o café. Então eu acordo, eu coloco minha roupa de corrida, tomo café, vou fazer minha corrida, volto, tomo banho, volto, faço uma musculaçãozinha em casa mesmo, com os pezinhos em casa mesmo, tomo banho e vou trabalhar. E eu coloquei isso na minha rotina, não pode faltar. E aí, nesses sete meses, eu até escrevi no post que eu não, eu não fui oito dias, mas os oito dias que eu acordei, estava chovendo pancada, porque eu já fui até debaixo de garoa, de chuva fina, eu, eu esperei parar a chuva que estava acabando para ir, mas só os dias que realmente eu acordei, eu tinha compromisso no trabalho, estava chovendo muito forte, aí eu não fui. É... Sabe que a gente resolve isso lá no Clube Corrida Perfeita, né, nós fizemos aí na quarentena uns funcionais cardio, pra você queimar muita caloria em casa mesmo, a gente faz até aula é... ao vivo, se estiver chovendo, se ah, não posso sair aqui, tá muito arriscado, Eu a gente acabou tá inserindo isso pra galera lá, fez muita diferença. Fica a dica pra quem tá ouvindo, cara, tá chovendo, tá pancada de chuva, entra lá, lá no, no, na Corrida Perfeita que vai te ajudar. Exatamente. E aí, esses dias que eu não corri, eu fiz só uma musculaçãozinha em casa, fiz um abdominal, uma flexão, um polichinelo. E... Mas aí é até nisso, né, cara? Os dias que eu não fui correr, eu fiz exercício. Se é... movimentou. Então, Você movimentou. Você não deixou de se exercitar, né? Não. É... E aí entra, né? Você pediu pra eu contar a história, não sei se eu tô até me alongando, mas é importante. Não, perfeito, estamos porque... aqui pra te ouvir. É, é, contar os meus ganhos nisso, né? Eu tinha, antes da quarentena, eu já estava num processo de um ano tratando uma proteção discal de, de cervical, que estava quase virando uma hérnia. Já tinha feito 15 sessões de física, já tinha feito 10 sessões de acupuntura, não tinha resolvido. Depois que eu comecei a correr, eu não tenho mais dor. Não me Perfeito. pergunte por quê, mas não tem. É. <risos> Outra coisa. Eu tinha dores de cabeça constantes por causa da cervical e, e obviamente, por causa da tensão do trabalho, né? O trabalho, trabalho é, tem muita pressão todos os dias e virou raro, né? Claro que eu tenho, né? Às vezes, dor de cabeça, todo mundo tem, né? Mas antes era frequente, agora é esporádico. Uhum. É, o meu sono melhorou muito, melhor. Eu controlo o sono pelo, pelo aplicativo, né? pelo, pelo smart, é, smartwatch. É, cara, eu dormia, eu, eu tinha sono profundo Uma média de uma hora por noite cara. Depois que comecei a correr, meu sono profundo é uma média de duas horas e meia, mais que dobrou é, Que é o sono profundo que te regenera né? que, te, é, que, que faz com que o corpo De fato regenere aquilo que é necessário é, Cortei, a minha alimentação né Sempre foi, apesar de estar 20 quilos acima do peso, eu sempre tentei balancear Mas é, Eu cortei definitivamente açúcar né? Então, assim, eu não tomo mais café com açúcar refrigerante eu tomo esporadicamente né não, não sou muito xiita nem muito radical virou né? algo eventual né como mas deixou como de ser equilibrada algo regular né para virar e virou eventual evento. perfeito é, e controlo minha alimentação de segunda a sexta até a hora do almoço eu falo que a partir de sexta-feira à tarde é liberado cara é, assim eu não faço dieta não não fico com restrição é, porque também acho que a vida é feita de equilíbrio, né? Você Sim, é saber equilibrar, né? Cada um fazer suas escolhas com equilíbrio e, e perceber os resultados, né? Como é que os resultados estão Eu comecei estão refletindo. a quarentena com é, 94 quilos. Eu tô agora, hoje é dia 15 de dezembro, para quem está ouvindo, né? A quarentena começou dia 17 de março. A gente está falando aí de oito meses praticamente. Hoje eu, tô, hoje eu me pesei, né? eu me peso todos os dias, eu estava com 79,5 Fantástico. A está falando aí de, de mais de 14 quilos. É só Fantástico. por correr, só correndo e cortando açúcar, sabe? E é, acho que, assim, não existe milagre, né? As pessoas que vão procurando perder peso com milagre, com procurando saúde com milagre. Cara, só tem um milagre, que é você poder se movimentar para fazer um exercício. Sim, milagre é, é a regularidade, né? Assim... Exato. As únicas pessoas que não têm desculpa são aquelas que não se locomovem. As Sim. outras não tem desculpa, de fato não tem. Perfeito, cara. É, eu anotei muitos pontos aqui interessantes que você trouxe. Primeiro, falando da parte da caminhada, né que começou como algo despretencioso. Estava até aqui nas minhas notas te perguntar qual era o estalo que tinha dado para correr. E, na verdade, você não tinha pretensão nenhuma no final das contas de fazer corrida. né Foi algo ali que você queria realmente sair para a rua de alguma forma, de forma segura, imagino, durante a quarentena. E encontrou a caminhada. E quando viu, você se sentiu desafiado né, a correr. E eu acho que isso é um, já é um grande ponto a destacar aqui. É, para as pessoas que a gente vê muitas vezes, quando até amigos mesmo, pessoalmente, não só relatos que chegam até nós no Corrida Perfeita, nas nossas mídias, principalmente, mas pessoas, ah, eu não vou correr não porque acho que não é para mim, é muito difícil e tal. Eu vejo muita gente se machucando e coisa e tal. E muitas vezes é só uma questão de se dar a oportunidade, né? Você se deu uma oportunidade ali de fazer 100 metros. Inclusive, você já viu falar do filme 100 metros? Já assistiu? Não, cara, não assisti, recomendo mas... Recomendo eu... muito, recomendo muito. Filme de uma história real de um espanhol. É, o nome do filme se chama 100 metros mesmo, tá na Netflix, recomendo que assista, você vai achar fantástico. Pô, oh, cara, boa dica, vou assistir hoje, tava procurando algum filminho pra hoje, vou assistir hoje. É, é sensacional, e a história, mais ou menos, de mudança de vida dele, começa justamente com esses mesmos 100 metros seus, só que é um pouquinho diferente, não vou dar spoiler aqui não, pra você se interessar boa, em assistir. Não estraga, não estraga o final do filme, <risos> é, né? vou, é fantástico o filme. filme. Mas foi exatamente isso, cara, eu saí pra fazer uma caminhada, porque eu sempre me sabotei, né, as pessoas...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 Tenta trabalhar isso, né? Mas a minha sugestão pessoal é que as pessoas tentem buscar fazer as coisas sozinhas, ser independentes, né? Quando você se torna independente, inclusive na corrida, eu acho que você está ensinando, se ensinando, aprendendo, né, para a vida, para ser independente em outras áreas, porque para correr especificamente Claro que você pode contar com orientação, com suporte, temos os conteúdos, temos a plataforma do próprio Corrida Perfeita, outros profissionais que podem te ajudar. Mas no final das contas, correr é você com você mesmo, né? É. E no dia que não tiver ninguém, você não vai, né? Então assim, eu, eu recomendo muito se você tem, para quem está nos ouvindo, tem essa necessidade de ter alguém, de ter ajuda, ter companhia, né? Vamos ser mais específicos, ter companhia. Busque trabalhar isso aos poucos, porque no final das contas é, se você resolver essa parte, já meio, meio caminho andado, né, Bruno? Como foi você pra você que uma... já tinha esse ponto tratado? Eu fiz um hackzinho no começo também pra essa questão de companhia, né? Porque hoje eu corro, ouvindo no meu rock and Roll, gosto de música e tal. Mas no começo, é, pra eu não perceber o cansaço, pra eu não perceber o desgaste, eu só ouvia podcast, dos mais variados assuntos. Porque o podcast, ele é um trabalho mental que te tira o foco de alguma coisa. Sim. Então você está prestando atenção na história, você não está vendo se, seu, se sua panturrilha está puxando. Às vezes você vai pensar só lá na frente, quando você termina. Se você tá então, dá aquela vontade de parar, né, de desistir. exato Exato, então eu ouvia muito podcast, às vezes um episódio seguido do outro para ter uma distração mental, além da música, porque a música é bacana e tal, mas é fundo ambiente ali, né? Uhum. Mas, é, o Andrei, eu... meu sócio fala que ele chama isso de distrações positivas, né? Coisas é... que te deixam ali em movimento e fazem esquecer um pouquinho do sofrimento que tá ocorrendo ali isso. às vezes. Né? E o podcast funcionou muito bem para mim. Então, nos dois primeiros meses eu ouvia podcast todos os dias. E de assuntos que eu gostava. Eu ouvia podcast de política, ouvia podcast de... É, futebol, ouvia podcast de cinema ouvia podcast de atualidades eu escolhi ali, eu pesquisava selecionava, baixava uns 500 episódios por semana e ia ouvindo sabe, e é, é, cara é, funcionou muito bem o, o podcast ele é um hack muito bom para começo né até você pegar o ritmo até você se sentir bem confortável. Hoje eu não quase não ouço mais pra correr, né? Pra correr, eu ainda prefiro o bom e velho rock and roupa me dar aquela pauleirinha. <risos> mas mas é, eu acho que é uma boa dica aí para as pessoas que querem começar a correr sozinhas. Bacana. Cara, e você falou também aí de do, do, da mudança de hábito de uma forma geral, né? Sono, alimentação, dores que você teve, você até citou aí um princípio de hérnia, e muita gente nos procura achando que não pode correr por conta da hérnia, e tem explicações sim, porque que é benéfico, inclusive, inclusive se puder entrar depois lá no nosso YouTube, quem tá nos ouvindo, tem um vídeo lá com a fisioterapeuta que fala só sobre isso, benefícios da, do... se eu posso correr com hérnia, né? E dentro dele a gente fala dos benefícios. Então é, é um ponto importante. Mas além desses hábitos aí que envolvem envolve em saúde, como é que você enxerga é, os benefícios da corrida em outras áreas, profissionalmente falando, na tua rotina profissional, resultados profissionais, como é que você tem visto a inserção do esporte no teu dia a dia, com a mudança positiva na, no trabalho, por exemplo? Cara, a primeira mudança significativa foi o aumento da produtividade, porque okay? quando você está mais disposto, quando você já está com endorfina no corpo, quando você já fez você já teve aquela descarga de endorfina, você consegue se concentrar muito mais e produzir muito mais, porque você fica menos cansado, menos ansioso, menos disperso, então, para mim, pelo menos, o primeiro impacto que eu tive é eu comecei a produzir muito mais, eu comecei a procrastinar muito menos, e, e, e, e me deu, não sei se para todo mundo serve, né? mas para mim, pelo menos, me deu um foco muito grande né? e uma tranquilidade muito grande para resolver questões que são mais complexas. É, porque, assim, não dá para explicar aquilo que eu te falei, não é nada técnico, eu nem entendo nada de reações químicas, relação neuronal, qual a descarga química que tem no corpo, quais os benefícios, eu não sei do ponto de vista de medicina, química, biologia, o que isso impacta. Eu sei que eu, depois que eu comecei a correr com frequência, eu senti esse ganho de produtividade de maneira muito, muito acentuada. Não foi nada sutil, não foi acentuado. É, e, e mais que isso, né? Eu, eu, um nível de disposição para fazer tudo aumentou muito. Então, antes eu me sentia cansado constantemente. Eu, antes, tipo, sete horas da noite eu tava derrubado. Eu não via a hora de o dia acabar para tomar um banho, e deitar na minha cama e dormir. Cara, hoje, sete horas da noite, eu ainda tô disposto e aguento e vamos que vamos, sabe? Então, é. é... Eu acho que não tem nada que não tenha melhorado na minha vida fisicamente falando depois que eu comecei a fazer exercício. Show, cara. Isso tem relação com algo que eu gosto de falar sempre para as pessoas quando eu estou conversando sobre esse assunto né, de cuidar de si. Cara, em qualquer área da nossa vida, seja o trabalho, seja a relação amorosa... A sua relação com seu filho, para quem é pai, para quem é mãe, relação com seu pai, com sua mãe, né? Na situação de filho, Toda, em todas as relações, em todos os contextos, papéis que você tem na vida, a principal ferramenta é seu corpo, cara. Seja no aspecto mental ou físico, né? Então, se você não dá prioridade para ele, eu falo muito isso as pessoas, você não tá dando prioridade pro resto, porque ele é a prioridade zero, né? E é, e é claro, como você falou, tem várias exp, exp, explicações técnicas pra isso, mas é simples, né? É a nossa ferramenta, a gente usa ele pra tudo. Então, se a gente não cuidar dele, meu amigo, não vai fazer tudo é, bem é, feito, né? Eu, eu, eu vou por um outro lado, que é o, o lado mais psicológico até, né? Que é assim, se você, não, se você não gosta de você mesmo, você não permite que ninguém goste de você. Quem maltrata o corpo, né? Como eu maltratei muitos anos, maltratei 20 anos da minha vida, meu corpo. Quem maltrata o corpo... De duas, uma. Um, ou ele vai ter impacto emocional, psicológico, porque você não, você não se trata bem, você não permite que ninguém te trate bem. Ou dois, você vai ter um impacto físico mesmo, né somatizado, porque o corpo vai cobrar o teu preço por tanto maltrato. No futuro ali, principalmente. E, é, exatamente. Então, é, e, e eu falo que, eu, conversando com outras pessoas, é, é, eu ainda tenho muito que melhorar. Né? Eu tenho muitos defeitos ainda, tenho muitos hábitos que eu preciso é, cortar e melhorar. Mas, certamente, o mais importante deles eu já mudei e já melhorei, que era o sedentarismo. É, isso eu já consegui mudar. Pô, cara, perdi 14 quilos, cara, sem fazer nada, quer dizer, sem fazer nada, não. Mas sem fazer uma sem, dieta absurda, sem Tem muitos fazer... planos, né, digamos é, assim. É, sem fazer bariátrica, sem fazer uma dieta absurda, sem fazer... É, é, sem passar fome, sem sofrer. Sem precisar faz... virar maratonista, né, só correndo 4km mesmo. Eu não sou, não sou atleta profissional, né, então... É, eu, eu acho que se eu, tem uma coisa que eu posso é, servir de exemplo, eu não gosto, de, não, eu acho isso pedante e arrogante, mas se eu, tem uma coisa que eu posso servir de exemplo é, bicho, se eu que maltratei tanto meu corpo conseguir, você que está aí ouvindo a gente, que não maltratou tanto quanto eu, também consegue. Perfeito, cara, show de bola. E você já vislumbra voos maiores aí, de repente quando a situação se normalizar, participar de provas, treinar de forma mais planejada com orientação profissional? Cara, eu sendo muito sincero, a primeira parte sim, a segunda não. Assim, a primeira parte é eu quero fazer provas, é, já, tô, já tá na minha cabeça, assim que as coisas voltarem ao é normal, eu quero fazer uma de 5 e uma de 10 é, para ver como eu me sinto, né? Enfim, é, virou, virou rotina mesmo, virou prazer. Mas treinamento profissional eu não me vejo. Eu, eu vejo que assim, a partir do momento que eu tiver um treinamento profissional, acho que eu perco o tesão da corrida, sabe? Porque aí volta todo trauma de não, disciplina, né? alguém cobrando... Eu descobri que o meu prazer é fazer do meu jeito, no meu tempo, com o meu ritmo. Então, assim, um, sim, quero, quero fazer corridas, e dois, não uhum. pretendo nada com acompanhamento profissional, porque, para mim, pelo menos, não me vejo, não vejo isso como estímulo. É, mas talvez você pode se conectar com, um, um, fazer um meio termo aí com essa parte, né? Tendo mais, digamos, orientação para a tua rotina, é, tendo um acompanhamento até de mais individualizado, né? A gente está até lançando um, um formato desse também, onde há um alinhamento muito claro dos teus gostos com o treinador, né? Porque a gente está até trabalhando, foi muito interessante você falar nesse ponto agora, que a gente estava em discussões semana passada, uma reunião aqui sobre isso, Onde que o nosso principal objetivo com o um atleta hoje, se a gente for olhar lá no nível zero, não é fazer ele conseguir o desempenho dele lá, né? de fazer o melhor tempo nos 10, no 21, seja lá onde for. É fazer essa pessoa se manter em movimento. né? Então, se de repente ele vier e falar para o treinador, eu não gosto de fazer treino assado, eu gosto de fazer assim. Cara, a gente vai colocar assim, porque nosso objetivo número zero né? passa a ser fazer a pessoa se movimentar. Então, de repente, alguma estratégia com algum profissional que realmente tem esse olhar... Sobre a tua flexibilidade pode funcionar e te fazer realmente perceber novas possibilidades com esse poste. E quando você. Eu também passei por um processo parecido com o seu no início, né? É, de experimentar a corrida aleatoriamente num desafio lá na academia, né? Porque eu malhava de correr dois quilômetros de forma, em revezamento lá na esteira. E quando eu comecei a ver que eu podia dois, que eu podia três, que eu podia quatro. E quando eu comecei a ver que eu podia melhorar meu desempenho de verdade, não só minha, minha distância cara, eu me apaixonei por um treinamento, digamos, mais disciplinado no sentido de hoje eu tenho que fazer assim, hoje eu tenho que fazer assado. Então, de repente, também é uma possibilidade de você experimentar isso, né? E vai que você começa a se cara, conectar. É spoiler para quem está ouvindo e é spoiler para mim também, porque eu não sabia dessa nova funcionalidade e agora que eu estou sabendo, certamente vou utilizar. Então, é, eu acho que se tem essa possibilidade de individualização, de adaptação para os gostos, para o ritmo de cada um, isso aí é um baita ganho. Então, Sim, é isso que a gente está começando a fazer hoje com... É, a gente está começando a fazer hoje com orientação do profissional individual, né? Na plataforma mesmo digital ainda não, porque envolve mais tecnologia e tudo mais para Não, estou pra isso sabendo certo, junto né? com o ouvinte, é isso mesmo? É, <risos> mais legal. ou menos, mais ou menos. Boa, boa, mas Bacana, certamente cara. vou usar, cara. Eu que, mas que bom eu saber que você vislumbra voos maiores aí na corrida. É, com certeza. E, cara, é muito, é muito gostoso você viver várias fases, né? Eu, por exemplo, na pandemia nasceu minha segunda filha e aí a rotina de... Ainda mais a gente em casa, né, fica muito mais corrida de apoio, minha esposa também pratica esporte, corre, então agora ela já tá com quatro meses no momento que a gente grava, ela já voltou a correr, então eu decidi entrar em outra fase do esporte, já fiz triatlon, meio Ironman, já fui para campeonato mundial de não corri maratona, adoro meia maratona, mas eu tô na fase de buscar melhorar nos 5km. Né? voltei a nem, nem, nem melhorar, é voltar a fazer meu tempo pré-pandemia que eu fiquei cinco, <risos> seis meses sem correr também, né? Então, assim, a gente, o legal, o barato da corrida é que você pode viver vários objetivos, pode retomar objetivos antigos e não parar. É. Mas o mais importante é não parar, né, cara? É isso, eu acho que a gente vive de é, é, o que eu escrevi no meu post também. É a corrida me ensinou que a vida e a corrida são feitas de 100, 100 metros, né? E a gente vai se preparando sempre para a próxima maratona, então eu acho que. É, de pouquinho em pouquinho a gente vai entendendo qual é o teu limite porque se a gente estica sempre 100 metros do teu limite é, você não tem um horizonte de de término que é muito bom então é, vai devagar mas sempre vai esticando um pouquinho mais daquilo que você se limitava né porque quem se limita somos nós mesmos sim perfeito perfeito cara e alguma algum comentário final aí que você gostaria de deixar da sua experiência do que você tem vivido para quem está nos ouvindo e também vive essa se desafio diário aí de disciplina? Cara, faça algum exercício. Sem dúvida alguma. Corra, male, nade. Faça Dez uma... polichinelos um... em casa, né? Dez polichinelos em casa. Faça uma aula de dança três <risos> vezes por semana. Sei lá. Encontre um esporte. Encontre uma atividade. É, é, e não, ter, não pare de procurar até você encontrar. Esse é o ponto, né? Porque quando você para de procurar aquilo que você um dia pode se encaixar, você está se sabotando. Então procure algo que você se encaixe, procure algo que funcione para você, porque você não pode usar ninguém de régua, a tua régua é a tua régua, então é, procure algo que você se sinta bem, confortável, que te faça bem, mas que te coloque em movimento. Show. E no caso dessa procura aí, você, além do que você já citou, a corrida especificamente, você enxerga outras características a citar dela que te fizeram parar na corrida nessa procura? <risos> Cara, é... eu uso o tempo da corrida para organizar os meus pensamentos, sabe? De tentar é uma meditação também dia, a corrida de... né? é uma meditação de organizar meu dia, de organizar meus pensamentos, de entender meus objetivos de curto prazo, de tentar organizar os conflitos que eu tenho de caber aqui na cabeça sobre opiniões distintas. Então é um momento de também meditação. É meu, sabe, é o meu momento do dia porque o seu, você não vive só para você, né? Você tem relações de trabalho, relações de família, o tempo todo durante o seu dia. Mas a corrida é um momento que eu tenho para mim, que sou eu comigo mesmo. Então, eu acho que isso também é um ganho que as pessoas têm que levar em consideração. É que às vezes outros esportes, principalmente quando está num ambiente compartilhado, às vezes você não consegue se conectar tanto consigo mesmo, né? E a corrida, você sai para correr sozinho, a conexão é natural, né? É isso, cara. Esse é o ponto. É, às vezes é importante você ter um momento para você, você, e todo mundo fala isso, né? Você tem que ter um momento para você. Às vezes você não consegue pela correria do dia, mas a corrida te proporciona não só cuidar do corpo, mas cuidar da mente também. Né? Tem uma frase que é bacana, eu não lembro de quem é, mas eu é, vi né, nos feeds do Instagram da vida, né? Que quando você é, descansa o cérebro, você cuida do corpo. E quando você cuida do corpo, você... Quando você descansa o corpo... Peraí que eu vou me organizar. Quando você descansa o cérebro, você cuida do corpo. E quando você descansa o corpo, você cuida do cérebro. É, então é, é, é mais ou menos isso. Quando você dorme, você descansa o cérebro né? e cuida do corpo. E quando você cuida do corpo, você tá ao mesmo descansa no corpo, você cuida do cérebro. É, o do concluso, corpo. Né? mas vocês me entenderam né, cansa do é, corpo, quando tá ali fazendo colocando intensidade ali no exercício você tá fazendo bem pro cérebro e ao contrário é, da mesma exatamente, forma, Exatamente, né? é isso aí, ficou meio confuso, Show de mas vocês me entenderam <risos> E Brunão, galera te encontra onde aí para acompanhar ah, a tua rotina? É, virou meu diário pessoal né, mas é no Instagram <risos> arroba L Pinheiro é, pode me chamar lá que enfim, eu respondo, todo mundo, se alguém quiser vai ser um maior prazer Conhece sobre hum. o seu trabalho também, para quem tiver interesse na área de Exato. relações públicas, Exato, é a minha públicas, ferramenta né? de trabalho, então eu misturo as duas coisas, eu falo bastante de comunicação, eu falo, agora eu estou colocando mais coisas da minha rotina de, de corrida, mas vai ser um prazer bater papo com quem se interessar. Queria te Show. agradecer, Tiagão, pelo convite, é, dizer que eu vou me tornar usuário dessa, dessa nova funcionalidade, assim que ela estiver 100% ok, que você me ensina. Vamos falar mais a respeito. <risos> Vamos falar mais a respeito. Vai ser um prazer é, entender como funciona e, e dar parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que valorizar quem valoriza o exercício. né? A qualidade de vida é fundamental. Show, cara. E obrigado mais uma vez. Vou colocar aqui também, já vai pedir para o pessoal colocar no, no, na descrição do podcast teu, teu Instagram, é né? Bruno L. Pinheiro. É, eu também sou Pinheiro, cara. Eu sou Pinheiro de Souza. Não vai que a gente é família, tá vendo? É, o é, meu, meu Pinheiro vem lá do meu avô materno do Rio Grande do Norte. É, o meu vem, do Rio, vem dos pais, mas é lá do Rio de Janeiro. É, e aí Pinheiro vem muito de Portugal, né? Quando eu estive ah, lá, eu vi que era, era, era uma família, digamos, nobre lá em Portugal. É, você não vai saber, um dia a gente... Lá, lá a gente tarde. era nobre, aqui a gente... Ah, é. Mais é uma a multidão. É corredor, a gente é só corredor. é corredor. Bacana, cara. Eu vou compartilhar aqui o teu índice teu para todo mundo para acompanhar a gente, acompanhar você, perdão, é, no, no, na nossa descrição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo, por esse teu tempo aí, por compartilhar essa história e nos trazer é, esse aspecto de motivação que estamos iniciando agora nesse episódio. E obrigado também a todos que estiveram neste momento conosco, nos ouvindo, nos vendo em algum lugar nas nossas plataformas. Valeu, galera. Valeu, Brunão. Obrigado, valeu, até a próxima, tamo junto.